Olá consulentes sejam todos muito bem-vindos e já vou trazer aqui cinco fatos que se não aconteceu vai acontecer muito em breve para o signo de leão Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato, opa, vou, e quinto fato, leão. Primeiro fato, as situações estão mudando e é para te impulsionar para um lugar melhor, deixando o que está estressante para trás. É o momento do soltar, deixando rolar as mudanças e não tentar lutar contra, porque o que vem também é bom. Segundo fato, se você vem enfrentando dificuldades, situações inesperadas, que te deixam triste, vem a solução. Seja por uma ideia, por uma ajuda, porque o momento é de superação. As coisas vão clarear. Terceiro fato. Você vem cuidando de você, focando em suas coisas, aumentando o que faz no dia a dia, para esquecer uma história, para esquecer o que você passou com outras pessoas, porque é algo que te machucou. Se você estiver pensando em limpeza de traumas, perdão e o soltar... Para sua vida fluir com mais rapidez, vale muito a pena. Quarto fato. Começos românticos, mensagens que chegam para você, boas notícias. Alguns estão mais emotivos por estarem solteiros ou iniciando na fase de solteiros. Outros... Vem fluindo na criatividade, na leveza de algo novo. No geral, são momentos muito felizes, leves, descontraídos. Quinto fato. Você está vendo que o lugar que você está ou as pessoas à sua volta estão divergentes com o seu modo de pensar porque é como se você não quisesse mais conviver com essas pessoas, ou nessa situação, ou nesse lugar, onde cada um pensa por si mesmo e vira essa bagunça. Então, usa a sua inteligência, o que você vem pensando para sair daqui, tá bom? Gratidão.